Querem tomar a nossa nação, desconstruindo a democracia, desrespeitando a Constituição. Pois querem a qualquer custo, chafurdar se, se na corrupção. Para eles não existe povo, só querem o poder de novo e em uma famigerada ideologia, tão maldita e de onda cleptocracia. Querem o poder pelo poder, querem o poder para poder, implantarem de novo o mesmo sistema, e esse é o maior dilema. Querem desconstruir, querem destruir, Querem se emergir do pântano, então, ressurgir, saindo da podridão, das trevas, da corrupção. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Que todo esforço feito não seja em vão. E que voltem para a cadeia os ladrões, maldito proscritos bilhões pois querem tomar de novo o Brasil. Me perdoe a chula expressão, pois querem nos mandar novamente para a puta que nos pariu. Mas nós somos a barreira intransponível, somos o povo e jamais iremos deixar essa quadrilha de bandidos voltar. E de forma fisiológica e corrupta, então, governar. De novo a nação saquear. E somente migalhas nos dar. É terrível. Eu jamais imaginaria, quando eclodiu a questão da lavajada. Quando eu vi aquele povo indo nas ruas, principalmente na época do impeachment, da ex-presidente, quando toda a podridão que estava no feche do porão, dos porões daquele governo tão subversivo, quando toda a podridão foi à tona. Quando eu falo que eu jamais voltaria a imaginar é porque, novamente, me parece que é loucura. Saber que o líder de tudo isso, hoje, novamente, está a soltas Livre, leve, solto. E com o único propósito, sabe-se lá de quê. Com certeza, pensar no, nos pobres não foi. Só Deus para ter compaixão e misericórdia, enfim. Quanto dinheiro foi desviado? Quanto dinheiro foi devolvido? Eu não quero nem me ater as cifras. Não há essa necessidade. Basta saber a recessão a qual... Eu nós entramos e eu mesmo fui vítima dela. Infelizmente, na época que houve o impeachment, por causa das pedaladas ou por causa de uma, uma má gestão, enfim, tudo começou quando vieram primeiramente o mensalão, depois o petrolão e uma série de sucessivos erros juntando-se a isso, a corrupção. O que me entristece é saber que dinheiro foi transferido para outras nações cujo governo era socialista. Deixado de investir aqui, por que não dizer no Nordeste, ou mesmo em, minha, em meu estado, no meu distrito, enfim. A grande realidade é que quando eu vejo todo um sistema se arquitetar, se unir, eu volto a dizer, o Bolsonaro não é nenhuma solução, não é a última bolacha do pacote. Aliás, vou reformular o que eu penso. No meio de tanta podridão, poderia-se fazer uma analogia, uma analogia colocando ele como a última bolacha do pacote. Sei que ele tem suas falhas, sei que ele tem os seus defeitos, mas se o que depender de mim, ainda que eu seja apenas um, vou continuar gritando firmemente para que não se engendre nessa nação toda sorte de corrupção, que possa ser lavado como se lava a escada de cima a baixo, tirando todas as impurezas. Mas para isso é imprescindível que nós não venhamos a fazer vistas grossas com um eufemismo tão grande, sabendo do que foi feito. Por isso sempre haverei de alardear, de gritar contra toda essa corrupção, onde os inimigos, que hora, outrora eram inimigos, num pragmatismo estúpido em ti, já que os fins justificam os meios, aqueles que se agrediam mutuamente, inclusive chamando de ladrão, falando que voltaria a cena do crime, se aliam agora, a troco de quê? Para lutar pela democracia. Na verdade, isso não é uma democracia. Na verdade, o ideal é cleptocracia. O sistema está faminto, sedento, com dinheiro que era para ser doado, para ser investido no povo. Mas pena que o povo não entende isso. Mas volto a repetir, no que depender de mim, sou apenas um. Talvez um tanto leigo, não tenho a sabedoria de tantos. Mas eu tenho sensatez, eu tenho caráter e tenho dignidade. E afirmo categoricamente. E aquele que tem caráter e tem dignidade jamais votaria em alguém que foi corrupto e que solapou, destruiu essa nação. Eu não daria emprego a alguém que me roubou, de, de forma alguma. E é isso que nós estamos prestes a fazer, trazer de volta à cena do crime o mesmo ladrão que, com seus ideais torpes para implantar um sistema deturpado, voltar ao poder, a troco de quê?